A não ser que o seu time seja tipo full AP, tá ligado? E ninguém tem um pingo de armadura lá, uma tab tá ninja. Aí você faz três itens de letal ruxado e só ganha o jogo. Mas isso aí é um, um cenário bem específico, tá ligado? Bem wide pra ver. Tá safe. <coughs> Mano, eu acho que a gente consegue fazer Baron, não? Senhoras e senhores. Vocês verão uma gameplay de outro mundo agora comigo no time. Então aproveitem. Caralho, que flash mecânico. Box infeliz. Nossa, o bot dos caras tá trocando no melhor momento possível. Flash Janaína Tô quase começando a fazer minhas próprias músicas Vai, tá calibrado hoje, hein Azul 15 vezes, velho Os games acaba, a galera da FF Foda-se Ah, velho, Combei torto. Juvenil. Eu jogo de bonequinho invisível em Precision e falo no chat. Falou o cara que joga com boneco de fadinha. <risos> <risos> Bom flash, amigão. <risos> Ai, que delícia. Para Será que ela gosta de ceder? <risos> ela pegou uma kill, velho, pra eu valer gold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 Ela sabe que eu tô na maldade com ela, filho. Não posso dar aparecer assim de, de bobo, não. Se pá, que eu vou ter que matar a Vennie uma vez, hein? Se eu matar a Lux e morrer pra Vennie, o jogo dá uma, dá uma zedada. Aí eu vou dar o dano, aí eu vou as costas do cara, aí eu vou gritar. Confia, na, confia no pai, confia no pai. A Bazuca essa Vennie aí, já. Cadê a Lux? Ela ali. Dá GG, não. faz Baron, mata Lux. Gol, gol, gol. Tá perto, mas quatro mortes. Mano, a Lux já passou o MF? Ou não? Aí, faz Baron, dá B, sem pressa. Lux, meu cachorro tá perguntando se você tá se divertindo no game. Ah, <risos> é agora! É agora!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 Uh! Tipo, não deu pra exemplificar direito ali porque ele tava fora do range. Mas a parada é tipo, tu dá o quê? um cliquezinho e aí o protobelt chat. É isso que é o importante. Porque senão a animação vai toda travada, é muito ruim Opa! Uh. Moleque, se eu te falar... Lol, o que que você a não, o Qzinho não pegou?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 É esse aqui. Sério. Ah, Gastaram. Tenho... O, o Vlad deu poça? O Vlad deu poça? Deu poça, deu ult, deu flash de novo. Cara, esse maluco tarado, véi. Mano, a move speed do Protobelt tá muito exagerada, velho. <risos> eu imagino um Kennen com esse item aqui. Ai, o bagulho, o bagulho dessa... Tento também, vou tomar mais novo, já já. morrer. Oh, Pô, que bagulho chato. Oh. Né? De novo, véio. O jogo dos caras aparentemente é matar o Zed, mano. Visão. agora brotar um chapa aqui, rapaziada. Ele é abusadão, ele vai querer farmar e dar umas porradinhas. A né? gente tira esse farm dele. Ô, oh,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 Ah, cara, mano, finge que você vai flechar. Flechate. Joga,